Olá pessoal, bom dia. No vídeo de hoje, não sei que hora você está vendo. Se é bom dia, boa noite ou boa tarde, mas no vídeo de hoje, atendendo a pedidos, eu vou mostrar para vocês como que eu compro minhas hadas Bem fácil. Esse vídeo aqui é para iniciante. Eu sou iniciante. Eu estou começando a comprar e aguardar, tá, pessoal? Só guardar. E hoje eu vou comprar cem reais. sem reais. Foi o que sobrou aqui das minhas economias vou comprar 100 reais sem pilas então vamos lá pessoal eu tô partindo do princípio que você já tem a continha na binance se você não tem conta na corretora binance link tá aqui na descrição faça seu cadastro bonitinho e aí você vai chegar nessa tela que tá aqui agora e aí aí você já pode fazer seguir os passos que eu vou seguir lembrando que são três passos tá pessoal? Primeiro, você vai na Binance, vai fazer a ordem de depósito. Segundo, você vai no seu banco e faz o Pix para a Binance com os dados que a Binance vai lhe mandar. E por último, quando o saldo cair na Binance, a gente vai comprar as nossas hadas Cardano. ADA Cardano. Então vamos lá, pessoal, vamos lá, siga esse passo, vídeo para iniciante. Vamos lá, vamos lá! E aqui no canal já tem vídeo é, ensinando é, qual carteira usar para guardar as suas hadas. Então vamos lá. Já tô aqui, ó, pessoal. Já tô logado, tá? Já tô logado. Você também já vai estar tá logado bonitinho. Link na descrição para fazer seu cadastro na Binance, tá? Onde que eu vou agora aqui, ó? Cheguei nessa tela. Onde que eu vou? Você vai ter que vir na parte de depósito. Aqui em carteira, visão geral. Carteira visão geral. Aqui, pessoal, chegando nessa telinha aqui, ó. Você vai vir aqui, ó, depositar. Aquele pergunta como que você quer fazer o depósito? Tá? Como que você vai querer fazer? Eu quero fazer por depósito por reais. Então eu clico aqui em Fiat. Aqui nessa telinha, nessa telinha, preste bem atenção, preste bem atenção. Aqui nessa tela você vai informar o valor, o valor que você quer colocar, tá? Vou colocar 718 reais. Digito aqui, ó, 718 reais. Prontinho, prontinho, vou descer aqui, aqui pessoal tem que estar o seu CPF, tem que estar seu número de telefone, tudo bonitinho, por favor pessoal, faça transferência, faça Pix do mesmo titular do CPF para o mesmo titular da conta que você cadastrou na Binance para não ter problema de dar errado, tá? Então vamos lá. É, já coloquei aqui já tá aqui meus dados vou descer aqui ó e vou continuar continuar pronto pessoal tá vendo aqui ó apareceu aqui por favor deposite o valor de sua ordem com o valor seguinte que você digitou aqui se você colocou 800 você vai lá não faz um pix de 800 tá certo se você colocou 718 você faça um pix de 718 que é o que eu vou fazer. Vou confirmar agora. E agora, pessoal, vai aparecer aqui, ó, os dados para eu fazer o Pix, tá bom? Tá aqui os dados para eu fazer o Pix. Então, agora, pessoal, vamos lá para o meu celular para vocês verem eu fazendo o Pix. Então, pessoal, agora já estou aqui no meu celular. Vou fazer o Pix pelo meu Mercado Pago. Vou clicar aqui Mercado Pago. Vou logar no meu Mercado Pago. Olha só, pessoal, eu tenho já o saldo de 718, que é o que eu fiz a ordem de pagamento lá na Binance. Vou clicar aqui, ó, em transferir dinheiro, que fica a segunda orelhinha aqui em cima. Vou clicar aqui em Pix. Vou colocar aqui CNPJ e vou colocar o CNPJ que a gente copiou lá no site da Binance. Agora vou clicar em continuar. Aqui já aparecem os dados da Binance, né? que é forteiras, intermediações de negócio. Continuo. Vou colocar o valor 700, 718, que é o valor lá. E vou colocar aqui Binance, que é para eu ter o controle. Binance, para eu ter o controle nos meus históricos aqui do mercado pago. E vou continuar. Aqui ele já me passa um resumo. É para confirmação e vou clicar em transferir. Faço o meu log aqui. Prontinho, já foi feito aqui o Pix para a corretora Binance. Agora vamos aguardar cair lá na Binance esse Pix para a gente estar tá fazendo a compra das nossas hadas e aí galera acabou de cair o nosso depósito de 718 reais foi confirmado recebi a notificação da Binance agora pessoal eu vou aqui em visão geral para a gente confirmar quanto que caiu quanto foi descontado nessa brincadeira olha aí pessoal olha aí confirmados, e agora a gente vai comprar a ADA, eu falei no início do vídeo que eu ia comprar 100 reais, né? é exemplo, né? porque muita gente não tem muito dinheiro é, tem só sobrou só 100, 200 o que sobrar, compre e guarde compre e guarde ADA, então vamos lá pessoal, chegou aqui, ó já confirmou que caiu sua grana aqui, ó nessa mesma tela aqui, ó, carteira aí você vem aqui, ó, Fiat e Spot vamos aguardar Você olha aqui, ó. Aqui 710 e 28, né? Isso aqui é conforme o Bitcoin vai subindo, descendo, ele vai aumentando aqui. Mas aqui já tá aqui, ó. 718 e 15. Tá perguntando se eu quero sacar, depositar. Tá aqui meu saldo, meu saldo é esse. Aí, ó, pessoal, aqui embaixo são as moedas. Aqui mais embaixo são as moedas. Se você tem alguma dúvida, eu tô sendo muito rápido, fale aqui nas mensagens como que você quer que seja o vídeo, se mais devagar, se mais lento, isso, aquilo, aquilo, outro, qual a sua dúvida. Comenta aqui, dá seu like, tá? Vamos lá procurar Ada. Olha que Ada. Tá aqui a Ada. Agora, se você não quer procurar na lista, você só vem aqui, aqui ó, Ada. Aí apareceu aqui, ó. Tá aqui ela, como que a gente vai comprar agora? É simples, presta atenção. Você vai vir aqui nessas opções todas, aqui ó, compra, não vai clicar em compra, depositar, saque. Vem aqui em trade. Clica em trade e aí você vai escolher Ada BRL. Por que Ada BRL? Porque você depositou BRL. Se você tivesse depositado BRL. O SD, que é o dólar, você escolher ADA barra BSD. Mas como a gente tem reais, a gente vai comprar ADA com reais. Então, é esse aqui. Vamos clicar aqui. Aí, chegando nessa tela aqui, a gente já vê aqui, ó, o valor da ADA. E ADA, você sempre se atenta aqui, ó, vê se tá aqui, ó, ADA BRL. Aí, você desce até aqui, ó, chegando aqui, ó, pessoal você vai marcar aqui ó Market order preço de mercado né E aí aqui pessoal você vai escolher o tanto que você quer comprar aqui ó tá aqui ó se você colocar até o final vai dar todo o dinheiro que você depositou mas se você ah não eu quero comprar só r$100 você marca aqui e clica em comprar tá no caso aqui eu vou comprar 500 pila vou comprar 500 reais vou colocar aqui 500 reais aí você digita aqui ó 500 o que sobrar você compra outras moedas entendeu eu quero que eu quero comprar outras moedas então vou comprar 500 reais de área. no início do vídeo eu falei 100 mas aí você escolhe aqui é a hora é agora de quanto você quer comprar se você depositou 100 vai aparecer total 100 você vai arrastar essa perninha aqui no final vai dar 100. Como eu depositei 718, arrastei a perninha, deu 718. Já até valorizou aí, ó. Tem 90, 99, não sei o que, não sei o que. Então, tá aí. Vou colocar aqui 500, que é o que eu quero comprar de hadas. E vou clicar aqui em comprar. pessoal clicou aqui e já comprou. Então, olha só. Olha só. Olha só. Já comprei ada, Já tenho ada. Vamos confirmar se caiu mesmo. Se a gente comprou a ada mesmo. Aí você sai daqui e vem aqui, ó. E clica aqui em Fiat, em Spot. Aí aqui, pessoal, nessa telinha aqui, ó, você vai descer, você vai descer, você já vai ver aqui, ó, que o seu saldo de reais baixou para 218, que é 500 menos 218, 718. E aqui, ó, já aparece, pessoal, ó. Quanto você tem de ADA? Aqui diz que é 494. É as taxas e alguns desconto aí ou desvalorizou na da hora que você comprou para agora e fica nisso, tá? Então pessoal tá aqui como que eu cupo minhas adas, tá? Se você quer saber como para qual carteira eu utilizo para guardar as minhas adas, tem vídeo aqui no canal mostrando, tá? Dá uma olhada nos vídeos aí, tem vídeo eu compro como comprar Ergo, como adicionar dinheiro na Binance. Então, pessoal, esse é o vídeo, tá? Qualquer dúvida pode perguntar, eu tô iniciando, você que tiver também, tira sua dúvida, vamos bater um papo. Então, galera, valeu, espero ter ajudado você a tirar a sua dúvida, um forte abraço e até mais. Tchau, tchau!